E aí Clanchão aqui de novo, hoje a gente está vindo com um vídeo um pouco diferente, a gente está vindo aí com um dos primeiros trabalhos da Team Cherry, onde aparece o cavaleiro do Hollow Knight, aqui ele é chamado de Hungry Knight, o nome do jogo é Hungry Knight, é um jogo em flash, é possível jogar no computador, e ainda é possível jogar, mesmo sendo em flash. A gente vai fazer a gameplay dele, ele é bem curtinho, vocês vão ver que interessante, Aqui o cavaleiro carregando algo. O cavaleiro se apresentando que ele falando que ele está com fome e a cada 10 segundos ele tem que comer. Então ele tem que comer constantemente senão ele morre. Os comandos são simples. Ele dá o dash. E ele faz esse barulho quando ele morre. Você não pode tomar nenhum dano. tá aí um esqueletinho jogado e tem três máscaras ali pra. Você precisa coletar três máscaras. Precisa matar os bichinhos para comer a frutinha e continuar sobrevivendo. Interessante. O cavaleiro aí a animação do cavaleiro é bonitinha, ó. Muito idêntica ao do jogo aí do Alone. Você tem uma variedade diferente de inimigos. Esse bigodudo aí e tem esse aqui, ó. O ferrão. Eu tenho que derrotar três deles para concluir o jogo. O cenário é só esse gramado aí com neve. A música para um jogo em flash. A música tá ótima. <risos> tá ali o, o grandão. Vamos enfrentar ele. Bateu. corre! Bateu, corre. Pegamos a terceira máscara E esse do bigode tem esse ataque aí, que a gente não tinha visto Tem um bichinho que corre Que tem uma frutinha rosada roxo Então acelera o nosso ataque Mas a gente não viu Esse bichinho ainda Ixi. Uh, Há tempo Beleza, já concluímos, <risos> já concluímos a aventura, é só isso. Agora é só voltar aqui pro tubo e tem até um finalzinho. Juntou as mascarinhas e aí o amiguinho volta à vida. Essa questão de juntar três máscaras, a gente já viu isso antes em algum lugar, né? Bonitinho, né? Primeira aparição aí do Cavaleiro. É, esse jogo influenciou bastante né, o Knight se for ver. Teve uma forte influência, e eles utilizaram muita coisa. Então é isso, é uma curiosidade esse vídeo, né? Eu não, eu não vi isso sendo explorado aí muito, então eu quis fazer. O Cavaleiro é bem parecido né, com... O resultado final talvez é um pouco mais alto. E nenhum dos outros bichinhos aproveitou, só esse aqui da mascarinha. Agora, se tem alguma relação ao jogo, a gente não sabe dizer, porque... É, só tem uma menção no jogo do Hollow Knight, esse, essa aventurinha. Que é falando com o senhor Cogumelo. O senhor Cogumelo solta uma frase tipo assim... Ah, você ajudou seu amigo? Que bom que você não está mais com fome. Se ele não está falando desse jogo, eu não sei o que ele está falando, eu não ajudo essa teoria, mas tá aí. <risos> Bom, acho que é isso pessoal, eu só queria brincar um pouquinho com isso, mostrar para vocês que tem, eu vou deixar o link na descrição se quiser brincar também. E, e é isso, é isso. Gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, dê um nos nossos vídeos, a gente joga jogos indie, metroidvania e recomendações. Isso aqui é uma excepcionalidade, jogo em flash, olha quem diria.